Ali até o primeiro dia né? a gente veio montando a nossa operação, a gente veio ali focando até em lançar né, a nossa loja. Hoje a gente vai falar até um pouquinho de layout também, mas eu preciso falar com vocês antes do processo ali de pedidos, como ativar, como vai lidar. porque por incrível que pareça, escolher o meio de pagamento tem ali suas dificuldades, parece um mundo novo, mas ainda é um tanto mais fácil ali, a área de logística também a gente começa a engasgar quando começa a vender. Aqui é a gente tem bastante dúvida do que fazer no meio desse processo, porque agora tudo é nossa é, responsabilidade. Então, deixa eu compartilhar aqui, pegar minha canetinha, e a gente começar a falar sobre isso. Né? Então, a, a gente viu isso ontem, né? que a operação tem um diferencial competitivo, a gente perde, às vezes, até em custo, quando a gente escolhe, meio de pagamento errado, faz uma logística errada, toma decisão errada, às vezes contratando mais equipe, expandindo a equipe quando na verdade não precisa, né, que está muito ligado à logística ali, e a operação, é, nós construímos ela em volta do fluxo de pedidos. O ponto de partida é a marca, né, para a gente definir qual que é o meu público, que tipo de ferramenta que eu vou precisar ao longo desse tempo, mais operação de fato quantos clientes eu vou eu vou, eu vou é, quantos clientes quantos funcionários eu vou contratar quantos parceiros eu vou introduzir isso vai evoluindo uma constante ali ao longo das vendas né então o fluxo de pedidos é fundamental eu acompanhá-los ali para definir é, esse tipo de, de coisa então a gente falou da logística ontem da operação e ela se integra, e se integra né? a operação e o fluxo de pedidos para que eu construa a logística, o processo inteiro ali da entrada, desde a entrada do meu pedido até a saída dele, né, e todo o relacionamento ali que envolve quais as plataformas, como que eu vou fazer a integração com elas, quais eu vou precisar ou não. É necessário, além do RP mais um, um outro RP complementar, um hub, de repente. Então, tudo depende da necessidade ali que eu vou precisar, e claro, o fluxo de pedido ao é final ali que vai guiar isso aí. Então, a logística está diretamente relacionada à experiência do consumidor, porque é de fato como ele interage com a gente. Então, a forma que nós vamos mudar interage um pouquinho na plataforma também, é, um pouco de layout. Né? É, aqui eu preciso ter disparos de e-mail, preciso ter um contato de WhatsApp nessa etapa, por exemplo, para informar um rastreio, para informar um problema, para in informar uh, uh, uma novidade, uma, uh, avisar né? e evitar qualquer experiência ruim. Então, uh, eu preciso pensar nisso também, que a experiência do consumidor aqui que eu quero melhorar, trazer uma nota, pontuação boa ali para o meu site faz toda a diferença. E as principais consequências o, o, nas falhas no processo logístico, é, se está diretamente ligado à experiência do consumidor, também está diretamente ligado à insatisfação se eu não faço isso. Então tem muito erros aqui, às vezes até processo que a gente toma por conta desses erros bobos que acontecem lá na logística, na operação, no fluxo de pedido, desde o lançamento do produto à entrega que você não acompanhou, coisas dessas mesmo que a gente deixa passar e não precisava. E lógico, ali, perdas de bens, então a gente tem, às vezes, é, danifica estoques, perde ali a, a, uma parcela do estoque que a gente tem, desperdício de recursos, tanto em embalagem, tanto em papel, tanto em equipe, como a gente viu ontem, não necessariamente eu preciso expandir a equipe para poder atender melhor, então tudo isso faz, afeta ali diretamente. Uh, e claro, gestão de curso, de trabalho devolução, de extravios, eu vou comentar alguns casos aqui, vocês vão ver o quanto tudo isso impacta lá na frente, no futuro, essas tomadas de decisões é, que a gente toma errado aqui, tá? Uh, então, eu preciso ficar atento, né? não enxergar a cadeia de suprimentos, por exemplo, como estrutura dinâmica, ou seja, ela precisa lidar sozinha, precisa ser autônoma, precisa funcionar na prática, ela precisa a equipe precisa é, ter autonomia para desenvolver essa parte ali do fluxo de pedidos, né desde a, da, da, da parte da, que o pedido entra até a saída dele, é mutável é preciso ter acesso às informações em toda a etapa do processo. Comunicação, por exemplo, é, aqui é um dos principais motivos que a gente é, erra quando a gente expande a equipe. Uma coisa é quando eu estou falando, tem duas pessoas comigo na, na logística, na integração, fazendo embalagem. Quando eu tenho dez pessoas, essas é, equipes se dividem. Geralmente, a gente deixa ali alguém para picking, para é, embalagem, para separação, e outra equipe para é, expedição, é, para finalização, para geração de pedidos. E quando essas equipes se de, dividem, começa a ter, não ter comunicação. E aqui tem os principais é, problemas que acontecem eu fui chamado um tempo atrás para resolver um problema de, é, desse processo dentro de uma empresa, e na lata, o primeiro problema que eu encontrei na operação, tinha muita devolução, muita insatisfação, muita falha na operação, era exatamente isso, eles viam a operação como duas coisas separadas, o atendimento, quem gerava o pedido, quem falava com o cliente, e a expedição, quem falava com o transportador, eu vi eles não se comunicavam, era comum, inclusive, a equipe pôr um no outro, dentro da própria empresa, ah, não, isso aqui você tem que ver lá com atendimento, não é comigo. Eles que erraram com você, liga lá para eles lá. Nem o trabalho de repassar o telefone eles tinham. Então, a comunicação é importantíssima nessa etapa da, da sua empresa, para você arrumar agora e não errar lá na frente quando você crescer. E não entendam só a comunicação como uma fala. Pode ser uma reunião semanal para a gente alinhar? Pode mas também o acompanhamento constante do pedido, fácil acesso, eu preciso ter, saber por que, que aquele pedido foi extraviado e que situação ele está. Ele foi extraviado antes e por que, que ninguém acompanhou até agora, até a chegada do pedido no, no produto do cliente? Por que, que eu falhei lá atrás e não recuperei? Então todos os envolvidos precisam ter fácil acesso, saber quem é o cliente, qual é o problema, qual é o telefone, tudo isso envolve uh, para evitar maiores problemas. E, claro, não utilizar ou empregar indicadores. A gente não só olha indicadores, números no marketing. A gente olha em logística para saber o tempo de expedição, recursos empregados, qual é a quantidade de fitas que estão saindo por mês, embalagens que saem por mês. A gente não consegue precificar embalagens sem, opa, sem os dados. Né? Então, a gente precisa muito dessas informações. E, claro, não investir em tecnologia e treinamento são duas pontos muito importantes. A gente acha que contratar não necessariamente precisa de muito conhecimento. Vou trazer um vizinho, vou trazer um primo que... Vai me ajudar nessa parte. É, mas o básico eu preciso treiná-los e passar muito bem a minha operação para eles mostrar qual que é o fluxo que a gente tem no nosso ritmo e entregar é, isso muito claro para o cliente. Deixa eu ajustar aqui. Então, para a gente entender a timeline do pedido, e nós vamos destrinchar aqui a, a nossa etapa que a gente precisa controlar está aqui, né, nessa parte vermelhinha sendo ali entre uma operação ou outra, tem um processo interno ali que passa pelos meus sistemas, né? então a gente falou ontem sobre RP, sobre a, a compra, quando acontece a compra na, no meu site, a gente vai falar até um pouco de layout ali para incentivar a compra, mas é, passa pelo RP, né? da loja para o RP, faz ali o um sistema, a integração entre as plataformas, ele passa pelo pagamento para uma análise de pagamento, eu preciso co começar acompanhando aqui. Então, a compra houve, e ontem nós falamos sobre essa análise de pagamento que eu preciso acompanhar. Nessa etapa acontecem fraudes, acontecem informações erradas. Antes mesmo de eu passar para a próxima etapa, de para a separação, eu preciso avaliar o pedido. Felipe, eu tenho 300 produtos no mês. É, é Será que vai ficar inviável para a equipe para acompanhar o pedido do e-commerce? É, chega uma hora que sim. E dependendo do seu segmento, dependendo da quantidade de fraudes que você passa, você tem que ter, de fato, uma pessoa, um humano ali na frente do computador, não é a automação que vai é, trazer milagres para você, mas é preciso. Então, nesse momento de início, eu tenho 30 pedidos no mês, por exemplo, 40, 50, até 100 pedidos. A equipe, atendimento, precisa acompanhar, ver os pedidos que foram realizados até no dia seguinte, ou ali no mesmo dia, antes de ir embora, avaliar ver se não falta informação, se não tem é, dados incorretos, se não é um pedido real. A etapa, como vocês, como donos de empresa, vocês precisam acompanhar a área de pagamentos para pensar no antifraude, para ver se não, não vamos receber algum problema ali depois. É, chegado a isso, nós passamos a o, o, o aprovação né, pelo pagamento que nós vimos ontem. É, aí sim, nós damos o ok para ele seguir para as é, próximas etapas, né? e aqui ele entrar para a área de logística. Então, claro, aqui a gente tem sistemas aqui envolvidos nessa etapa, WMS, eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês, é um, um sistema que a gente pode integrar com a nossa operação, que ela é para controle de estoque, desde a entrada, separação, organização, emissão de notas, de entrada e de saída, é, tudo isso, né? Que ele, ele faz isso de forma automática, integra, é, a maioria dos RPs tem uma, cerca de uma parte ali do WMS dentro delas, então alguns você consegue acompanhar o pedido, por exemplo, que foi gerado, ver qual a situação que ele está, quais são os produtos envolvidos dentro desse, desse pedido, levantar ali o SKU para você identificar onde que está localizado o produto dentro do seu estoque, qual é o produto de fato, qual é a variação específica dele. né? É, mas o WMS traz isso de forma mais específica, dependendo da sua operação, do nível que você está, o RP ele não serve, é, propriamente dito, para você olhar só esse SKU, você precisa de mais dados, às vezes você tem múltiplos estoques para você diferenciar, trazer, fazer uma triagem entre eles, então o WMS entra nessa etapa. Fora isso, quando a gente está no início, não necessariamente a gente precisa, e esse processo é até um pouquinho manual, né? a gente já faz isso com o Mercado Livre, mais ou menos, com os marketplaces. É, e é daqui... A uma vez que o, que o pagamento foi aprovado, que a gente passou pelo meio de pagamento, daqui para frente que a gente vai analisar o processo do pedido. tá? Então, esses são os pontos que a gente vai abordar aqui, desde o pagamento aprovado, ali o envio do produto, garantir a entrega realizada, e claro, possíveis devoluções ou não, e por final, a avaliação. Então, é, o primeiro ponto que a gente precisa acompanhar, é o status de pedido. Então, antes mesmo de pensar em vender, eu preciso pensar nas etapas principais do status que eu vou acompanhar. Por padrão, as plataformas já têm ali os principais indicadores, status tá, de pedidos, e não, vocês, não sei se vocês lembram ontem, eu cheguei a comentar a diferença entre acompanhar dentro do RP e acompanhar o pedido dentro da loja virtual. Eu preciso utilizar os dois. O RP vai me facilitar é, durante toda essa etapa, fazer toda aquela primeira parte, que eu. Voltei e mostrei para você. né? Ele vai até me mostrar, em alguns casos, que o pagamento foi aprovado. Vai ter uma parte de emissão de nota aqui envolvida na RP também. Mas, no final, relacionamento com o cliente, para saber se o pagamento foi aprovado ou não, se não foi aprovado, como que eu vou entrar em contato com o cliente, como eu vou oferecer uma nova forma de pagamento. Tudo é pela loja, dados mais é claros, dados mais específicos do pedido, sobre telefone, sobre interesse. Nem sempre o RP pega essas informações. E, principalmente, eu controlo isso pelos status do pedido. Então, a, as plataformas dão diversos ali, cerca de 50 até 100 status de pedidos que eu posso avaliar, sendo o principal deles, esses aqui. Uh, então, o pedido foi efetuado, né, ele, tá em, ele passa em, geralmente em análise, como vocês encontram nas plataformas, ou em eh, separação ou cancelado eh, são pedidos ali que a gente já começa uh, a controlar ali então na maioria dos casos ele fica ali como aguardando o pagamento, tem esperando aprovação, a Felipe está aguardando o pagamento, eu entendi isso, ele mandou para o RP, e agora, como que eu sei se foi aprovado ou não, se, se não foi aprovado, o que que eu faço? Ele continua o status como aguardando o pagamento então a gente sai lá do RP, vai na loja vai abrir o pedido do cliente para entender como foi gerado Quais foram o meio de pagamento que foi realizado? Se foi no boleto, qual foi o boleto que, que ele utilizou? Se ele usou um gateway de pagamento que nós vimos ontem, qual foi o boleto dentro desse gateway de pagamento? Se foi no cartão de crédito, qual que é a bandeira do cliente? Qual que é ah, ah, o, o, o, o cartão do cliente para você trazer um retorno? E nessa etapa geralmente o cliente te liga. É comum ele entrar em contato. Olha, fiz uma compra, não foi aprovada. Ele saber por que, que vocês recusaram. Ele não entende que não é a culpa da empresa e vocês precisam explicar isso para ele. Ele vai falar para você, ah, por que, que vocês não aprovaram, mas eu tenho limite, eu tenho limite de 10 mil reais, como assim? estão recusando a minha compra? Então você precisa explicar para ele, como nós vimos ontem, que uh, as operadoras de pagamentos reprova, às vezes entra em análise, pode demorar, tem prazos estabelecidos. Isso você não só informa, como também inserem isso nas informações do site, das páginas internas, né? é, ali, se possível, até no e-mail de, de, de confirmação de compra, né? sabe quando você efetua a compra, você recebe ali, foi registrado um pedido seu em nossa loja, muito obrigado, fique aguardando que o pagamento pode gerar até de 5 a 7 dias, então a gente controla toda essa relação. Lembra que eu falei sobre atendimento no, nessa etapa do pedido? a maioria da parte desse atendimento é de forma automática. Então, eu configuro isso nos e-mails dentro da minha plataforma, que ela vai permitir, e eu consigo variar. Então, eu tenho um pagamento específico, altera lá o e-mail referente aos prazos específicos. Então, passado isso, ou o inverso, não foi aprovado o meio de pagamentos, você pode ir lá dentro da sua plataforma e oferecer, gerar um novo link de pedido. Todas as plataformas têm isso. Você consegue gerar um link de pedido, você pode... É, você mesmo preencher, se for um caso, alguém ligou, um senhor de idade, uma senhora que tem dificuldade com tecnologia, você pode acompanhar com o cliente, é, falar por telefone, pedir os dados ali, anotados, Eu já vou até falar sobre isso daqui a pouco, sobre o controle de dados, é um pouquinho arriscado, em alguns casos a gente pode pedir algumas coisas, é, como nome, endereço, né? gerar o pedido, escolher com ele, ajudar ele a escolher, ali o pedido pelo telefone, e ao final, você não concluir a compra, você envia o link de pagamento. O cliente vai é, abrir esse link diretamente no pedido que você já criou, ele só vai adicionar os dados pessoais dele e concluir a compra. Então, essa etapa é muita relação com o cliente, né? para você recuperar a venda, para você dar continuidade, e aí sim, seguir. É, passado por isso, o pedido pago, aprovado, a gente começa para pedido em separação, né? Ou também é... É, preparação, também é geralmente esse nome ou tá em embalagem. Até o próprio Mercado Livre ele pula um pouco ali, né? Da, da do, do status do pedido dele. A gente passa ali de, de pedido efetuado para o vendedor estar preparando o seu pedido, né? Ele geralmente vai para cá e depois ele sai direto pedido enviado. Então, tem uma etapa interna antes do e-commerce aqui, que a gente também tem controle sobre ela. Então, dependendo do seu business, para quem tem produtos personalizados, por exemplo, é uma hora de você trabalhar outro tipo de, de, de informações aqui, que não só informe o cliente, como ajude a sua operação a se organizar. Então, se a gente falou se assim, todo mundo precisa ter acesso, saber sobre todas as etapas do pedido, eu preciso saber se de fato está lá com a equipe de separação, se de fato está com a equipe de embalagem, se de fato onde esse pedido foi parar. Se o cliente liga no meio desse processo, com quem que eu vou falar? Ah, eu queria cancelar, fiz uma compra antes mesmo de você enviar. Onde que eu acho esse pedido? Então, de novo, né, ter é, status de pedidos ali que eu posso criá-los de forma manual é para a minha organização interna. Então, faz todo sentido eu parar, sentar, abrir um Word ali, abrir um bloco de notas, escrever que faz sentido dentro da minha operação. Claro que não uma operação menor, eu não preciso de tudo isso. Mas sim, né, uma boa comunicação ali entre o pessoal, dentro da minha, é, da minha equipe. Então, é, aprovado, você verificou os pagamentos, não, é, não parece fraude, passa para a próxima etapa, pedido de separação, nós vamos falar ali, começar a falar da área de produção, né, da embalagem, da separação, das etapas ali que vão controlar com a minha equipe. Uh, e, ao final, em alguns casos, né, aguardando pagamento pagamento, como a gente falou antes, ou se ele está em análise ou não, se foi devolvido em caso de cancelamento, pedido de cancelamento, você pode controlar o pedido de cancelado e simplesmente marcar ele na opção da sua plataforma como cancelado e segurar toda a operação. Então, a própria plataforma não vai disparar novos e-mails, Vai, vai segurar o pagamento, você consegue fazer a devolução, ele vai te dar ali, as opções de devolução, inclusive dependendo da plataforma, até de forma automática, assim que você seleciona o cancelado. E ao, ao longo do dessa etapa, algumas plataformas, por exemplo, só enviam as informações para o cliente de rastreio quando você avança na o status do pedido. Então, se uma vez ele foi embalado bonitinho, foi emitido o rastreio, foi emitida a nota, ele não vai enviar o um e-mail para o cliente, não vai enviar uma mensagem no WhatsApp, se for o caso da sua plataforma, avisando da continuidade, ou se ele está chegando, se ele vai ser entregue no mesmo dia, se você não avançar ali manualmente. Outras sim, outras de forma automática, de acordo com o rastreio, fazem isso, mas eu preciso ficar de olho e ver se faz sentido ali na minha operação. É, em alguns casos, ali na etapa do, da embalagem também, a gente já consegue é, gerar etiqueta de rastreio, né, de etiqueta de envio, perdão, e ali a gente já tem o rastreio, então antes mesmo do produto sair, a gente já recebe a notificação, já insere no pedido manualmente, ou às vezes de forma automática, e o status do pedido já já muda também para o cliente, para ele acompanhar isso sua equipe controlar é, e ir até o final. Até a etapa do pedido entregue, você vai acompanhar todos esses status, organizá-las e em alguns casos também tem a evolução que você pode criar ali é, esse status para você acompanhar. Então vamos destrinchar ali essa etapa para a gente entender como fica no nosso negócio, porque o pagamento foi aprovado. Eu vou fazer a validação do pedido como eu comentei, vou fazer a análise, faz sentido. É, por que, que eu falo isso? Porque tem alguns casos aqui, primeiro, canais multiloja, para quem tem vende pelo Instagram, às vezes, para quem tem, integra direto com o Google, direto com o Facebook, é, shopping, vende pelo WhatsApp, conclui pedido em da loja, numa integração, ou até integra os próprios marketplaces com a sua loja, utiliza como uma loja, como hub ali para todos os canais. É, então você precisa avaliar, não só de canal, canal que veio, para você saber a separação adequada. Então, se você veio de um marketplace, por exemplo, o processo de envio vai ser diferente. Então nessa etapa da validação, mesmo de você sair em primeira etiqueta, você precisa separar, e opa, não, essa galera aqui é de uma área essa galera aqui é do Instagram, essa galera é de outro, tem um prazo diferenciado aqui, é um outro tipo de envio aqui, esse é via flex, então peraí, vamos priorizar, vamos, vamos imprimir todos os pedidos flex para já sair com o menino do motobike que está esperando, então depende né, da sua operação, não é uma regra, mas de qualquer forma eu preciso validar essa, esses pontos. A validado eu vou passar ali para a status da separação, né? ali dentro da minha loja ali, tem os pedidos, Vou mudar aqui para pedido é, em separação, automaticamente ele vai enviar notificação para o cliente, né, e a sua equipe consegue dar continuidade lá diretamente até em outro sistema, por exemplo. É, nessa etapa, dependendo da empresa, você tem diversos ali, é, computadores, tecnologias envolvidas, programas. Então, ah, Felipe, eu estou aqui num prédio, tem quatro, cinco andares, o atendimento fica no quinto andar, o estoque fica no primeiro. Se vai ficar descendo cinco andares para falar sobre o pedido que foi aprovado, não. Né? Então, o status do pedido serve, serve para isso, para avançar a operação. A galera que está lá vai receber a notificação de que o status foi mudado. Então, opa, chegou aqui, esse pedido voou, esse aqui não, esse aqui foi cancelado, esse aqui parece fraude. Então, ele já sabe qual eles precisam usar e qual não. É, ao longo desse processo ali também, a gente tem a emissão da nota, né, também importante por esse prazo uh, uh, e... Como eu comentei, só reforçando, né, o cliente sempre recebe a validação dessas etapas. E se ele não recebe, tem algo errado com a sua plataforma. É importante que você verifique, inclusive, antes delas, se tem né, essa, é, essa parte automatizada. A maioria delas tem, algumas você consegue personalizar, inclusive, qual e-mail que ele vai receber e outras não. Tá? E nem todas as plataformas você consegue esse controle. Loja integrada, por exemplo, é uma delas, você não consegue ajustar o e-mail, já é padrão da plataforma para todos. Então, avalie se faz sentido ou não. Ah, não, para mim serve o e-mail padrão da plataforma, está tudo certo. Né? Independe muito do seu business. Então, nós falamos ali da, da, dessa etapa do status do pedido, foi separado, vai chegar lá para minha equipe da separação e a gente vai fazer todo o processo ali de embalagem, né? até o faturamento, até chegar ali na etapa da expedição. Então, tudo começa com um pique, né? que, que é, é a separação dos pedidos. E essa é uma etapa com muitos cuidados, porque aqui acontecem erros, aqui acontecem pedidos sendo é, enviados de forma errada. Aqui, geralmente, o processo, quando a gente sofre um processo jurídico, ele começa a partir daqui. O erro começa na separação, vai até a expedição, e por último ele passa lá na, na, na transportadora que comete algum erro, avaria ou até mesmo um atraso. Tá? Então aqui já começa um pouco de atenção a mais, dentro dali da minha equipe, que eu posso uh, uh, falar com elas. Vou deixar rolando um videozinho aqui sem som mesmo, para vocês uh, pegarem como exemplo. Mas geralmente a, as empresas fazem isso de forma automática, uh, utilizando de diversos recursos, né? Você tem ali uma galera ali pronta para fazer a separação, para fazer o um pedido ali de forma automática. Uh, isso só depende da organização para chegar no nível de uma operação totalmente funcional, independente como essa, por exemplo. Uh, percebam que não necessariamente eu preciso expandir a equipe, às vezes eu preciso expandir a tecnologia para atingir. Então, geralmente é uma operação gigante, um espaço gigante com duas, três pessoas. É, é, ou vice-versa, é, ou é muita difícil é, é, para a ponta da tecnologia. Então, tenho, tenho, é tudo funcionário para a automática, porque não é não pena definir, chegar lá, e aqui acontece os erros também. Tá? É, então, nesse processo, inclusive, a gente pode trabalhar como coletoras, como boxes, caixas, né? tem uma área de separação, eu sempre recomendo, inclusive, é o próximo ponto que eu vou falar, você tem uma área específica, não faça separação em cima da sua mesa, por exemplo, mesmo que você trabalhe sozinho porque aqui acontecem erros, sempre, né? erros humanos, que a gente esquece, tem 10, 15 pedidos para você fazer uh, o, o lançamento, e a gente confunde essas informações. Né? Então, você está atendendo, você está falando ali com o cliente, puxou um papel nada a ver, confundiu com uma missão de nota, é muito comum isso acontecer de fato. Uh, então, a primeira uh, a dica que eu estou... Tô que é primeiro você utiliza ali cestinhas para separação, é, um ponto, inclusive, para você deixar os pedidos. Então, ir no estoque, pegar aquele aquelas aquele ponto e deixar aqui antes da embalagem são duas coisas diferentes. Eu não recomendo que você pegue o produto, depois, já direto para embalagem. Você não pula essa etapa, por conta, acontecem erros nessa etapa, é um processo demorado, deixa de ser funcional, se você ficar fazendo... Sempre cada pedido você vai fazer toda, toda a, a, o fluxo de pedido dentro da, da sua loja, você vai perder muito tempo. Né? Então não faz sentido. E claro, trabalho prateleiras, mas num canto separado fora do estoque, né? para você deixar tudo separadinho quais os pedidos que vão sair. Uh, algumas tecnologias, inclusive você tem ali tablets, uh, uh, até hoje já aqueles relógios que a equipe pode utilizar no braço para acompanhar o pedido, ali, saber na hora ali, qual é a consulta, onde que está, eu vou olhar ali no meu sistema, no meu tablet, ou até mesmo direto no painel, vou lá no estoque, separo os pedidos e trago para cá. Então, a tecnologia me ajuda nesse sentido. Confesso que a tecnologia me disponibiliza isso hoje, mas ela não elimina o erro humano. Acontece muito isso nessa etapa aqui. É comum de verdade, na hora da separação, pedidos se misturarem, se perderem. Então, o que que eu gosto de verdade? o Bom e velho papel funciona melhor. Ainda eu acho que a tecnologia não chegou a esse nível de trazer a parte de separação de uma forma que seja muito funcional, a não ser como até o vídeo que eu te mostrei, tem uma equipe centralizada lá do demais ter ali que faz a separação adequadamente. Não seja que você seja uma operação muito maior, uma operação menor, eu ainda prefiro muito mais o papel. É, até é, 20 pessoas, por exemplo, numa empresa, você está tá utilizando o papel tranquilamente, porque funciona muito melhor. Então, como eu comentei, tem uma área separada de, de, para a separação, não é a mesa que você vai estar trabalhando, não, é a área da separação de fato, uma área que você vai olhar, vai verificar e deixar tudo ali bonitinho é, é, para você fazer o checklist. Então, o pedido chegou, a gente vai fazer a separação nessa etapa. Então, eu vou avaliar o pedido, vou pegar ele lá. É, eu comentei ele com vocês, né? eu gosto do papel, eu costumo imprimir em tiras, por exemplo, de papel. Opa, eu tenho ali o um pedido um informado específico, com o um número, com o SKU, com a informação que já chegou vinda do RP. Então, por isso, a etapa do RP é muito importante, a configuração do estoque lá, lá em cima. Junto com essa... E, claro, depende do, seu, do tamanho da sua operação. Eu gosto muito das caixinhas, por exemplo, para separação. Né? Pedidos pequenos, então eu vou lá junto, inclusive que quê? Deixo o pedido dentro da caixinha. Por quê? Na área da separação, a gente, eu recomendo sempre duas etapas de verificação antes da embalagem. Já explico para vocês por que duas. Então eu vou lá com a caixinha, o funcionário pega lá, põe debaixo do braço, vai lá no estoque, separa um, dois, três, quatro pedidos. Uh, geralmente, produtos menores, tipo, tipo médio menor, o seu carrinho é sempre maior, né? então é difícil você vender uma unidade, você vende quatro, cinco produtos, ali, geralmente, volta tudo bonitinho, põe na sua mesa ali de separação, né? e você, uh, em seguida, a gente avança para a próxima etapa, então, uma estrutura aqui que a gente traz aqui visualmente para vocês darem uma olhada, entre ir no estoque, entender o pedido, ir no estoque, pegar o produto e trazer para a área da separação, separá-los aqui, né, todos os produtos que vão sair ali, e lembra que a gente avaliou antes, já fez a avaliação antes da, de ativar o pedido lá, eu sei quais os pedidos, então nessa área de separação eu posso dividir, essa área, por exemplo, é para os produtos flex, essa área aqui, por exemplo, é para o full, outra área é para a transportadora. E por que, que eu separo isso? Porque a partir daqui tem urgências, essa aqui precisa sair mais, mais é, primeiro. Então, geralmente, quando você tem uma equipe menor, a equipe precisa terminar todo o processo antes de voltar e pegar e começar de novo os próximos produtos. Precisa lançar, né? Os produtos que vieram da noite, foram vendidos de madrugada, lança os primeiros para depois o que que sair até meio dia. Então, já deixo separadinho. Eles vão matar isso aqui primeiro. E para a segunda etapa da separação. Então, tá definido. Conferiu, olhou para o papel, faz sentido. Primeira conferência humana. Vamos para a próxima etapa, que é a área da embalagem, do packing, né? de começar a preparar o produto. Então, vou ver a caixa adequada, a embalagem adequada, qual que vai ser a prioridade, qual que vai sair primeiro, para onde que vai cada um. Aqui, inclusive, antes da embalagem final, de lacrar a caixa, eu recomendo uma nova separação, uma nova verificação, perdão uma nova conferência, então separou bonitinho, está dentro da caixa, mantém a caixa aberta junto com o pedido, né, lá escrito, lá bonitinho dentro da caixa, e ao final, nessa etapa, é aqui que a gente emite a nota fiscal, junto com a etiqueta de envio, nessa etapa aqui que a gente está falando. Por que que eu não recomendo que faça isso antes, Felipe? Lá, lá, Felipe, eu, geralmente... Caiu o pedido aqui, eu já imprimo a etiqueta, né? até usando o exemplo do Mercado Livre, né? que a gente tem, é, que ele já vem bonitinho, né aquelas três folhas que a gente conhece, a declaração de conteúdo bonitinho, vem a, a nota ali da etiqueta também, uh, e até o pedido junto, eu costumo até usar aquela folha do, do pedido do Mercado Livre aqui, como pedido, né esse papel aqui que eu utilizo, para o pessoal não errar o pedido. Então, por costume, a gente imprime tudo de uma vez, mais uma operação maior, por exemplo, eu deixo a etiqueta e anota a declaração de conteúdo por último. Deixa eu só tirar aqui da minha tela. Por quê? Porque nessa etapa começa os testes. Você aqui tem uma etapa de separação, uma etapa de, de verificação. E aqui você... Claro, com uma pessoa é uma coisa, mas quando você tem três, quatro, cinco pessoas a nota se perde, a etiqueta se perde, mistura, já aconteceu muitas vezes da galera inverter o pedido que ela tinha de separação com a nota fiscal, foi a nota fiscal errada no pedido errado, e às vezes até a etiqueta de envio na mistura de papel, na mistura de produto, na mistura de caixa, né? então o erro humano acontece, então por isso que existem processos para a gente não errar nessa etapa, então... Eu costumo, aqui na hora de fechar a caixa, geralmente a mesma pessoa, numa equipe mais enxuta, a pessoa que vai fechar a caixa, ela já imprime a etiqueta separado, alguns RPs fazem isso. Você fechou a caixa, imprime a etiqueta, automaticamente imprime a etiqueta, muda o status do pedido para a enviado, né? para, ou em preparação, ou aguardando transportadora. Fechou a caixa, próxima etapa... A área de separação para coleta, tá? também recomendo que vocês trabalhem isso de forma separada ali, então no processo ali de separação nós vamos preparando todo o estoque, deixa sempre ali com as informações separadinhas e entra o processo final da embalagem que eu comentei, então aqui na embalagem inclusive, a gente garante a segurança, não vai ter extravio, qualidade, tudo isso vocês sabem muito bem sobre isso, as facilidades, aqui a agilidade, aqui preço. Então, Felipe, eu estou usando, minha equipe está usando três, quatro fitas de rolo, rolo de fita para fazer a embalagem, será que não é a hora de pensar numa fita diferente, né, até, por exemplo, do vídeo aqui, isso é um vídeo da Amazon, por exemplo, que eles têm uma fita própria, né, que mandaram fazer ali, ela é uma fita de, de, de papelão, que ela já, para economizar, então você tem uma faixa, ele tem uma métrica exata de quanto de fita se usa, é sempre o um pedaço, né? você tem que de fitas, por exemplo, para saber, não, é sempre um metro de fita que você vai usar, e não mais, 30 centímetros de fita, se for o caso, e não mais, porque se você deixa isso ruim aberto, primeiro você não consegue controlar o preço da embalagem, para você custear depois, e segundo você perde, logicamente, o controle da, do financeiro, então vai ter embalagem que vai muito mais fita do que outras, não necessariamente, se você planejou, você sabe qual é a embalagem adequada, isso vai de forma ideal. Então, para a gente é, é, ir para os finalmente, aqui na área da expedição é a área da embalagem, da emissão da etiqueta de postagem, como eu, eu, eu falei para vocês, imprimir a etiqueta de postagem, a plataforma precisa mudar o status de envio para aguardando em é, é, transportadora ou a, é, ou enviado, é, posiciona sempre para coleta né? e agrupe os pedidos por transportadora. Então, você tem diversas transportadoras, separa. Essa galera aqui vai para uma, essa outra galera separada vai para outra, transportadora vai para Correios, vai para o motor do Flex. Uh, Então, tudo isso é importante. Né? É, a área de separação, inclusive, é uma das mais confusas e é que a gente tem menos é, é, expedição, perdão, a gente tem menos controle. Já contei aqui, já vi diversas vezes. Teve um caso, inclusive, de um, de um produto grande, né eram caixas grandes que a gente enviava via transportadora de móveis. Uh, o produto voltou, né? uma reclamação do cliente, o produto com a que e chegou para ele, a transportadora trouxe esse produto de volta, ao mesmo tempo que ela ia levar novos. Na confusão da expedição, produtos misturados, tudo junto, o que ela fez? Ela levou de novo o mesmo pedido que ela tinha acabado de trazer de devolução, não se teve o trabalho nem de verificar, de olhar a nota, falar, não, isso aqui eu já eu já, eu já voltou, não, vieram de novo para o cliente, o cliente achando que teria chegado. A, a um produto né reajustado, que já é uma, uma relação difícil, você já teve o trabalho de convencê-lo, né e voltou o produto errado para ele de novo, aí lógico, o estresse ganha um processinho, né é, nem sempre você recupera, nem sempre tem gente com paciência, né então é uma etapa ali para você é, garantir. Recomendo também que você tenha ali um pack list, né? Ah, tem 10 pedidos com essa transportadora. Faz um checklist. Opa, esse aqui tá, isso aqui foi, isso aqui foi, isso aqui não foi. Faça tudo esse acompanhamento, tá? É, Para você certificar que tudo que foi produzido, de fato, embarcou. E caso não tenha, não seja um processo manual na sua uh, plataforma, você vai adicionar o rastreio ali por último. Geralmente, quando você não tem isso de forma automática, o que, que eu recomendo? Faça isso ao final do dia, ali, 15 minutinhos. Mas, para a gente entender, eu preciso é, é, pensar sempre no fluxo é, inteiro do negócio, e aqui eu vou tomando decisões assertivas, na né? reserva de estoque, se faz sentido para mim, antifraude, faz sentido para mim nesse negócio, quando a gente fala de pagamento? Então, vou acompanhando todo o status do pedido para saber se eu vou contratar uma plataforma ou não, se eu preciso de um novo RP, se um novo hub para fazer conferência de despacho de, de RP, para no final a gente acompanha ali né, o rastreio, né, o status do entregue, de fato, o objeto recebido que a gente quer. E, claro, né no e-commerce, a devolução é o direito do consumidor, e quando isso acontece, quando a gente precisa da devolução, acontece a logística reversa, então eu preciso fazer o inverso, trazer o cliente, a gente já falou sobre ali na, na aula de logística, isso pode acontecer por alguns motivos, até de forma é, boa, né eu posso oferecer como serviço uma redução de matéria primas posso buscar é, produtos recicláveis, utilização de resíduos dependendo do que você vende, é, produtos orgânicos, né, ou produtos ali contaminados, então ofereço isso como um plano do meu negócio também. As devoluções são inevitáveis, como a gente já conversou, contamos isso outros dias, então a média do e-commerce, né, para quem está iniciando, o cálculo que a gente precisa pensar lá na precificação é em média 5% ali de devolução, de perdas que eu vou ter, né, e é, em moda pode chegar até 20%, que é o comum. Então, só para a gente ter, por curiosidade, que faz parte do negócio na Europa, por exemplo, vai de 40% a 60% dos pedidos são devolução. Então, não é algo que a gente é, foge, a gente controla isso de outras formas. Se eu controlo a operação de pick and pack, por exemplo, eu não tenho esse erro no final que pode a, a, a ocasionar uma devolução. Outra coisa é, são dados do produto, né, dentro da descrição, né, tudo isso para evitar qualquer compra errada e o máximo de satisfação que eu posso oferecer. É, rapidamente para a gente finalizar como eu organizo a logística reversa eu preciso ter uma página dentro do meu site que fale sobre, sobre a política para a devolução, inclusive isso é lei já vou falar sobre isso na próxima aula vou entender como funciona a política da minha transportadora e vou negociar, tem gente transportadora que não cobra para fazer a devolução tem transportadora que sim tem tipos de pedidos que sim, tem tipos de pedidos que não então eu vou avaliar com meus correios e sempre negociar isso em contrato para evitar qualquer coisa, tem um saque treinado, então essa etapa de devolução é muito importante, a sua equipe precisa, ter na ponta da língua que vai responder, tudo bem, fulano, eu sei da sua insatisfação, mas o, a, a, a devolução do pagamento só acontece quando o produto chega aqui, eu não posso liberar o pagamento antes, então tem isso, precisa explicar, falar sobre prazos, geralmente de 5 a 7 dias para chegar aqui, é, blá, blá, blá, 3 dias para o meu financeiro fazer a liberação para você, tudo bem, tá organizado, tá? Então, beleza, tá? Tem um controle de logística reversa, você precisa saber o que você está esperando para receber, para controlar se realmente recebeu. Já vi muitos casos que a empresa recebeu uma logística reversa e abandonou, ficou a caixa lá perdida, lá. ninguém sabia o cliente pedindo a devolução, esperando, e ninguém sabia que o produto ia voltar. Ah, não, chegou uma caixa, aí eu deixei aí. Foi... Teve até uma empresa, inclusive, que eu passei, que colocaram a caixa na, na mesa do chefe, acharam que era uma encomenda que ele tinha comprado, né? e de fato o cliente esperando a devolução, então é importante para a gente controlar esse tipo de coisa. E no atendimento, como eu comentei aqui, no atendimento treinado, também muitas vezes você consegue contornar, então oferecer uma nova oportunidade, eu entendo sua insatisfação, posso te dar um cupom para compensar, ou às vezes ele quer a devolução ou a troca do produto, então o produto vai chegar e vai sair de novo por essa compra, né? então tudo isso eu preciso acompanhar. Uma dica muito importante também que eu deixo é a lei de Murphy, evita, né? que é tudo que pode dar errado vai dar. Ou seja, o produto saiu errado, o produto foi extraviado, o produto deu um problema, quando acontece o problema, ele vai dar problema até o final, sempre. Esses casos que dão problema geram muito estresse para vocês e para sua equipe. Então controle, lembra que eu falei da comunicação? Tenha todo mundo a, a, a par dos produtos que estão... Anote sempre o número dos pedidos, faça a equipe todo dia verificar, não abandone o pedido que deu problema, não deixe na mão do transportador, porque elas não estão nem aí, vai errar, elas vão atrasar mais ainda. Então, acompanhe e, todo dia, põe a equipe lá, põe numa lousa grande, ó, esses pedidos aqui são os que deram problema hoje, pessoal. Se acompanhar aí e ver qual é a situação desse pedido. Uh, chegou de manhã, 9 horas, 8 horas da manhã, a primeira coisa que vocês vão ver é qual é a situação do pedido anterior, aí do, do, dia seguinte, do dia anterior e como está importantíssimo nessa etapa, aí né? quando o produto chegar, você analisa se de fato o estado da encomenda, se é, claro, porque em alguns casos, aí avaria do próprio consumidor, e você não precisa restar ser mesmo que seja sete dias, então é oportunidade de você recuperar também, e muito importante, o produto voltou, você precisa gerar uma nota fiscal de devolução para compensar a primeira nota enviada, porque senão você vai pagar imposto, e se você vender de novo essa mesma peça que voltou, você vai pagar mais um imposto ainda. Então você faz uma nota fiscal de devolução para registrar lá na sua operação fiscal e evitar qualquer estresse, problema com a receita depois. Como assim entraram, é, você fez uma nota de, de, de 40 pedidos e vendeu 42? E esses dois aqui, de onde que é? Ah não, foram devolução. Então peraí, vamos ver na nota fiscal de devolução se de fato houve esse controle. Importantíssima essa etapa. Certo, aí é apenas um comentário para a gente se preparar para uh, o futuro. O né entregas no mesmo no dia, já é prioridade, é, é importante que você tenha, nem né, que você contrate motoboy que tenha uma operação direta na sua cidade. Uma empresa, não necessariamente a log, por exemplo, para serviço, mas pode ser uma empresa independente que pode te ajudar a enviar produtos no mesmo dia, o né, um sobrinho que você pode pagar ali, por exemplo, para ele, para fazer isso. É importantíssimo o seu negócio, competitivo, dependendo da sua cidade, inclusive. É mais fácil comprar com você do que comprar no Mercado Livre, por exemplo, dependendo do lugar que você está. Então, o CMD é muito fundamental para você vender. Né? E, por curiosidade, algumas empresas já estão trabalhando com drones. A própria Anatel já fez a liberação de envios ali. Algumas empresas vêm testando. Essas empresas aqui, inclusive, testaram, fizeram algumas brincadeiras aí no, no último ano com o Big Brother, por exemplo, é já é uma divulgação. Uh, e, por curiosidade, ali no Rio de Janeiro, por exemplo, tem empresas testando um robô móvel, ali, um carrinho que vai uh, do ponto de view até o ponto de encontro com o cliente, ou, nesse caso aqui, por exemplo, é um robozinho que lida dentro do próprio condomínio das empresas. Então, você envia o produto, o né, a, a condomínio recebe a encomenda, e o robozinho leva até o apartamento correto. Uh, pega o elevador, inclusive, né, claro, de forma automática, e, e por enquanto as, as empresas estão utilizando em transferências de estoque, então do estoque de São Paulo para o estoque de Ribeirão Preto, por exemplo, para agilizar a entrega vai de é, drone, então tá mais ou menos nesse estágio, mas é um futuro aí que já tá encaminhado para você avaliar, certo? Então, muita atenção nessa etapa para a gente controlar a, a etapa de separação dos pedidos, né os status de pedidos, para ver se faz sentido ali para minha operação e se faz sentido eu contratar uma certa plataforma ou não porque às vezes nem precisa.